É, meus amigos, depois de esperar 15 minutos aqui, depois de uma espera para poder fazer a estreia do negócio, bora conferir agora de ver, se não tiver mais um contador aqui, né? O gameplay exclusivo de Elden Ring que eles prometeram. Eu acho que vai ser 15 minutos, vamos ver quando começar o vídeo, já vai começar esse negócio. Logozinho já tá sumindo, deixa eu ver se a qualidade aqui tá no jeito, tá? Peguei 16. Pegue 16. Vamos ver qual é desse gameplay, ó, gameplay... Nossa senhora, peraí. Vamos mostrar algumas do nosso novo RPG Elden Ring. Esperamos que ajude a um pouco do mood and gameplay Nossa, tem árabe. <risos> aí beleza. Agora está em português. Usa uma versão para PC que ainda está em desenvolvimento. Olha aí, rapaz. In intermédias A gente vai na legenda em português ali, meus amigos. A gente vai arrumando qualquer coisa, acting as a place of rest for the player. A de descanso para o jogador. Ah, área de graça. Graceful manifest rays of guiding light. of course, we're free to tá. choose whether to follow this guidance or head off to explore in a different direction. Hum, interessante. Caramba, mano, olha o mundo, velho. A qualidade do vídeo aqui no YouTube por estar tá sendo transmitido em estreia, assim, ó pra você ver, dá uma zoada tem hora. E, e olha que tá 1080p, hein? Isso é problema do vídeo lá, dessa transmissão. Quando ele for renderizado e se transformar em vídeo, deve ficar bem melhor em termos de qualidade. Nossa senhora, irmão! What the fuck? Cara, olha essa luta contra um dragão, velho. Olha esses efeitos, mano. Oxe, Tá bonito esse track, hein? <risos> Imagina a quantidade de vezes a gente não vai morrer pra esse bicho, mano. Tô até vendo. Hein? Pô, achei mal da hora ali eles usarem a gente usar o cavalo, né, mano? Pra poder sair fora dos ataques dele e tudo mais. Olha só, ataque crítico no zóio. Olá! Você me ouve? Me ajuda, eu estou caído. Olá! Por favor, qualquer Oh, meus estrelas. Estou tão feliz de ver você. Eu sou... Alexander. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Put those doubts to rest. I'll be just fine. I'm very well trained. Give it your all, É para poder bater no cara, poder libertar ele dali. Nossa senhora, você senhor, tá me peda de palma? Hein? para levantar ele, tava preso na negócio. Ah, que bizarríssimo, mano. bom senhor. <risos> Mano, olha esse mundo, rapaz. Ó, ah, e o personagem deu uma mudada, né? O estilo dele, ó. Cabelo curtinho, branco, a roupa assim, né? Mais mais longas, roupas mais longas, não é uma parada the tão apertada demais. Aquisição de fragmentos do mapa. Mano, olha o tamanho desse mapa, irmão. Ó os marcadores que such as setting reminders for the location of crafting materials or dangerous enemies. Ah, nice. Cara, esse mapa, velho. Nossa, cara, eu não sou tão fã assim de jogos ou Na verdade, eu gosto para caramba, entendeu? orientação. Só que eu passo muita raiva. Mas esse... aparece no mundo. O último jogo no estilo Souls que eu zerei foi o Sekiro, mano, eu zerei ele todo em live e é um jogo muito da hora E esse aí com certeza eu vou querer jogar, viu, mano, na moral Ah, que doideira Spirit Springs can be used while on horseback to launch high into the air This allows for stress free traversal of areas with a great deal of verticality Irmão. Tá, tá da hora ver esse jogo, esse mundo assim aberto. Olha que massa, mano! Ixi, tem inimigo com força. Ó, carriage over there is carrying treasure, Opa, é nóis, hein. Nós we'll preparar para o combate com alguns itens crafting, usando materiais encontrados no mundo. Ah, craftar itens com materiais encontrados no mundo. Nice, ó, tá fazendo flecha. Bacana. Opa, Momento Stealth aí agora, Momento Assassins, é isso mesmo? Hein, que flechado, mano. Que nem foi na cabeça, hein, foi nas costas lá. Que delícia, cara. O tamanho desse espada, irmão. Espada gigante, maior curva. Nossa, que loucura, velho. os variedade de Ataques exclusivos podem ser trocados entre armas. Nice. Nossa, que doideira, ele saiu fora ali com um movimento de ataque. Que da hora, mano. In more perilous situations, we can summon spirits to assist us in battle. Spirits vary greatly in type, so we look forward to players experimenting and finding their personal favorites. Que doideira, mano. As diversas possibilidades que dá pra poder fazer nessa parada, velho, é muito louco. Porra? Online multiplayer can also be enjoyed with players from other worlds, from cooperative to pvp and invasions. Cooperativo, PVP ou até mesmo invasões Você pode fazer isso com um amigo, mano Que da hora, isso é foda Bora, cretino Desce aí, caralho Nossa, olha esse bicho, velho Criaturas estouram essa floresta Então vamos usar o stealth para evitar a detecção para poder evitar que o bichão vezes lá porque esse ali realmente parece cabuloso, fi olha mano, eu fico imaginando a galera que já é bem viciada, bem acostumada com os jogos da série Souls assim o que é que eles não vão fazer com esse jogo, irmão tem até dó dos bichos fazendo um cumprimento ali, Caralho, temos um cumprimento um e? Eh? <susurra> <tos> Caralho dentro né, transmissão deles, viu? Nossa, mano. Ele caiu de boa nessa altura ali Sem se machucar, sem nada Catacombs, caves, mines e outros dungeons podem ser encontrados enquanto fora o mundo. Mano, imagina a vastidão desse mundo que, com vários segredos pra você poder These encontrar, pra poder achar armas secrets. e tudo mais, né, velho? Tesouros escondidos e chefes também. E armadilhas, né, ó. Armadilhas que não vão facilitar a nossa travessia por essa parada aí, velho. É só lugar para poder meditar lá e salvar o jogo, recuperar o HP, essas coisas. Eita que mina é essa, gente? Greetings. Saudações. Traveler from beyond the fog. Viajante de fora Eu sou da neva. Melina. Névoa. Melina. Eu um acordo. We've reached Stormvale Castle, a large-scale dungeon which connects seamlessly with the surrounding Limgrave region. Olha esse castelo, irmão. Cara, esse jogo vai ser da hora demais. E vai ser 300 milhões de horas, mano, esse jogo, na moral. A galera vai gastar tempo demais nesse jogo, cara. Desvendando cada cantinho desse treco. Vocês são você, você é tarnished, não é? Maculados. Eu would advise against taking the main gate into the castle. Está tightly guarded por old hands. As velhas e experientes. Trive a opening right here. Os guardas não sabem sobre isso. Vocês breachem o castle sob detalhe. Caramba. Olha o corpo do cara, mano. Ele é corpulento e só que é uma cabecinha, mano. <risos> Com certeza não, mano. se por eu Por meu senhor? Nós vamos descobrir daqui a pouco por quê. Sinto o cheiro de pó, hein? Sinto o cheiro de furdos lá em cima. Parece... nossa, senhora, velho. Caralho. The main route seems risky, so we'll try entering through a backway. Ah, nice. A gente pode vasculhar os lugares ali e encontrar novas formas de entrar no local que a gente precisa, mano. Nice. Hey, Tommy. Olha que da hora, velho. Nossa, esse deve ter uma gama de habilidades para gente poder aprender, classes para gente poder seguir e tudo. Vou falar que sim, hein? tudo ou o cara com a lançada ali? Só que você ver, trocou de arma. Agora tá com a espada lá. Pô, que legal. Será que ele vai dar essa liberdade mesmo para gente, no sentido de a gente poder alternar entre armas dependendo da situação? Isso é muito foda, mano. Extra care should be taken when moving through dungeons, as visibility and terrain differ from when in the open. É, That's what é, né? players enjoy getting a feel for the different types of areas and coming up with suitable strategies for each. Ai, imaginei que ia aparecer alguém, mano, para poder pegar desprevenido na moral. Nossa, que bicho feio da Os dungeons Nossa, que da hora! São várias rotas diferentes que a gente pode descobrir, mano, se a gente ficar vasculhando ali com calma. O espírito ali no bicho ali, ó. Eu também. Roger é o nome. Um sorcerer, guessed. não, não, não me diga. Uma coisinha aqui no castelo. But enough about me what are you doing here in Stormvale castle this place is bristling with tarnished hunters you know they sacrifice our kind for grafting not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind we're very silly Barry Em this next boss fight, we challenge one of the demigods, ruler of Stormveil, Godric the Golden. Godric Ouro, meu Deus! Estou imaginando já a briga, muitas mortes, trouxe centenas milhões de mortes. Deve ser a parte final do vídeo, mano. Eles devem fechar por aqui. Vocês vão ver. Ele é um semideus, irmão. kindred Ó oh, companheiro, deliver me unto greater heights. And the Ah, esse cara apareceu num trailer, mano. nós. Agora nós vamos pra briga mesmo. Agora vamos pro fight. O tamanho desse bicho, mano. Cara, pena que a qualidade ela, como é estreia, ela vai se alternando, assim, sabe? Por conta do próprio YouTube. Porque a internet não é, mano. Thank you for watching this was just a brief introduction to Elden ring's fundamentals but more details will be revealed at a later date not long to go now before release in the meantime we greatly appreciate your continued support Caraca, we... the tarnished will soon return Will fight and they will die. For how else is a champion to be born? 5 de fevereiro, nossa, esse jogo vai arregaçar, mano, na moral Olha aí, ó, Collector's Edition do Elden Ring nossa, que da hora, mano, olha essa estátua, velho Nossa, Premium Collector's Edition que vem com um capacete em tamanho real, velho, parece Digital Bonus Adventure Guide aqui, pá, porra Thank you for watching. Obrigado vocês pela apresentação, mano. Pô, que da hora. É bom meus meus amigos. <risos> não tem muito o que falar não, velho. Só senti mesmo. E obviamente agora eu quero saber demais a opinião de vocês aí com base nesse gameplay com várias informações, vários tipos de exploração que mostraram pra gente que vai ser possível ali no jogo e tudo mais. Quero saber, mano, quero saber o que, é que vocês pensam aí a respeito disso Se vocês curtiram, se vocês estão mais animados ainda pro jogo Agora que vocês viram esse gameplay dessa maneira aqui Entendeu? Deixa aqui embaixo seus comentários, eu vou adorar ver de cada um de vocês Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho aí Pra não perder a notificação dos próximos vídeos devemos fazer mais coisas acerca de Elden Ring Porque eu curti pra caramba, viu, mano? Vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, pessoal Até mais! E fomos, galera!